Olá! Neste vídeo, lhe auxiliamos na tarefa de atualizar seu perfil. Para tanto, acesse o menu do usuário e, dentro do link de suas preferências, escolha a opção de modificar perfil. Na tela que se abre, atualize seu e-mail, a cidade em que vive e insira uma breve descrição dizendo qual sua formação e outras informações que julgue úteis para que os demais colegas e professores lhe conheçam um pouco melhor. E insira também uma foto, bastando para isso que arraste para essa área uma imagem desde seu computador. Ao final, não se esqueça de clicar no botão Atualizar perfil. Pronto, tarefa finalizada. Até logo!